E saudação, internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Jogo. E no vídeo de hoje, vou estar jogando aqui com meu amigo Filigre, então sem enrolar, é hora do duelo. Se você quiser duelar também, é só acessar o nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo e também aqui fixado no primeiro comentário. Bom, dia 13 vai ser o aniversário do canal, e para comemorar vamos fazer uma transmissão ao vivo. E isso será feito lá no nosso canal da Twitch. Que está sendo inaugurado também. Vem, uma carta virada para baixo. Ele invocou o Jinzo. Número 7. Minha vez. Vou colocar um monstro na de defesa. E uma carta virada para baixo. Por enquanto é só Essa não Diz o Sete ataca diretamente Minha vez Eu descarto o Dragão do Trovão, para pegar duas cópias do baralho. Em seguida, revela o Pinguim. E graças ao seu efeito, eu mando o Dizel de volta para a mão. Eu queria essa carta pra mim. <risos> essa não, diz o de novo. Minha vez! Joga a carta mágica! Destruição de cartas! Coloca o um monstro na defesa e três cartas virados para baixo. E acaba o meu turno. invoque o um monstro mari que time Ok Muito bem, hora de ativar o pinguim de novo e volta pro cá, acaba o meu turno. Hum, tomate místico. Eu também tenho um. Pode ver, pode ver. Cai dentro. <risos> <risos> Tem um ataque direto primeiro. Ok, Ahá, você atacou o pinguim! E como antes suas cartas retornam para mão! Isso significa que você está aberto para um ataque direto! Mas o que é isso? Ah, tu o do espaço! Ah essa carta não! Ah. Ah, você destruiu o tributo torrencial. Eu revelo o cretino de lança. Cretino de lança. Ataque direto! Coloco uma carta virada para baixo e termino meu turno. Sua vez! Você atacou o cretino de lança Quando o cretino de lança Vai para o cemitério Eu posso trazer outro monstro Do cemitério para o campo E eu escolho O imitador Cockat. Ah não, esse diz o 7 de novo. Vez imitador, ataque o diesel. Acaba o meu turno. Minha vez. Eu ativo a carta mágica gigante Trudez. e agora todas as mágicas e armadilhas voltam para a mão. E agora meu monstro favorito, a bruxa da floresta negra! Muito bem! O ataque! Ah não, maga da fé! Aí ah, vai pegar o espalhador! Isso é muito ruim. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Não tão rápido! Revelar carta armadilha! Julgamento solene! E agora eu vou abrir mão de metade dos pontos de vida para negar a sua carta mágica! Revelar cartas viradas para baixo! Agora eu ativo reserva de soldado. Essa carta me permite pegar até três partes de tesouro que foram para o cemitério. E eu ativo também o tributo torrencial. Essa carta destrói todos os monstros em campo. Ha, diga tchau, presidinho chato. Ah, mais uma peça e a vitória é minha! Calma aí que acabou! Eu revelo o chamado dos mortos! Para invocar a bruxa de volta pro campo! Eu jogo a caridade graciosa. Essa carta me permite sacar três cartas, contando que descarte duas. Bruxa, ataque direto. Vai, ativa uma força espelho aí. Ah, essa carta não destrói. Bom, já que você não vai destruir, eu mesmo faço. Buraco negro. E a vitória é minha. Que? Ah, maldito! Não! Ah. Não pode ser? Outro diazo Ah, não! Mind power! Ah, não! Não é possível! Rapaz, se ele atacasse a bruxa, eu ganhava, mano! Brincadeira! Mandou bem, mandou bem! Caraca, velho! Eu tinha certeza que essa daqui onde... Seria. Mandou bem, mandou bem. Então é isso. Esse foi o nosso duelo. Espero que você tenha gostado. Conto com sua presença no próximo vídeo. Obrigado pela participação. Se você quiser mais vídeos como esse, deixe o seu like. Aí ah, lembre-se, dia 13, transmissão ao vivo, lá na Twitch. Links na descrição do vídeo e também, também fixado aqui nos comentários. E até a próxima!